Eu sou Tadeu Terra, apresentador do Covil de Monstros. nosso programa, nós falamos sobre escultura e tudo onde ela está inserida. Toda semana, recebe um convidado aqui falando um pouco da sua história, sobre sua carreira. modelagem, prototipagem e tudo onde a escultura está inserida. E o mercado onde atua. Toda quarta-feira, às três e meia da tarde. Rádio Geek. <risos> Apaixonados pelo que fazem? Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora! O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br edição de setembro da revista Mundo dos Super-Heróis traz na reportagem de capa A super-poderosa Mulher Maravilha Tem tudo sobre a heroína que volta aos cinemas com o melhor dos anos 80 Os bastidores do filme Diana vs Mulher Leopardo A aposta da volta das Amazonas nas HPs e muito mais Essa edição vem ainda com 27 cards colecionáveis Com a evolução do visual da heroína desde 1941 até hoje e mais, Marvel Fase 4, O Imortal Hulk, Batman do Futuro, Easter Eggs do Homem-Aranha. Encontre a sua na banca ou livraria mais próxima ou ligue 0800 888 8508 ou acesse europanet.com.br. Olá, eu sou o André Fauri, vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber para fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em quatro módulos. Introdução, jogos premium, jogos premium e jogos free to play. Acesse agora www.lucricongames.com.br para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucricongames.com.br. Venha conhecer o Império do Ar Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 -6603. Especializados em ar condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do ar-condicionado 11 94036 6603 É isso aí, rapaziada! De volta na programação! Vocês estão ouvindo o tema do Wesker de Resident Evil. A Monique está pronta para entrar, na tá a produção. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Monique está entrando, né? A gente vai fazer mais um especial BGS e a Monique Alves, diretamente de Curitiba, está conosco. Tudo bem, Monique? Tudo bem, você, Pedro? Tudo bem, ó, sai de uma live e já entra em outra live. Coitada da Monique Alves. É a vida, né? A correria, né? É a o correria. Pobre. Pulando de um ao vivo para outro. Pobre criador de conteúdo, na é verdade. Pois é. Vamos falar dessa entrevista bacana que você fez e também vamos falar de duas notícias rapidinhas depois que o Pazotão levantar o sonzão. Só pra gente não entrar na cereja do bolo de uma vez, fala um pouquinho dessa notícia sobre o Fortnite ganhar capítulo 2. Explica esse, esse imbróglio que foi muito grande durante a semana. Cara, isso foi, na verdade, teve uma repercussão, foi bem na semana da BGS, na real, que a gente teve toda essa confusão do Fortnite, porque eles fizeram uma transmissão, né? A, a, o pessoal do Fortnite fez uma transmissão no capítulo, no, do capítulo na verdade era o capítulo 2 que eles queriam anunciar. Mas o que, que eles fizeram? Eles fizeram é, uma transmissão e ficava tipo um buraco negro. Cara, ficou tipo 24 horas essa transmissão no ar. E quando você tentava acessar o jogo, dizia que o jogo tinha acabado e falando se que você queria desinstalar. Olha a ousadia dos meninos, né? E aí depois... Pra eles fazer rebu, nosfilaram. pra fazer pânico. Não, total. até na BGS eles desligaram... Todas as centrais que estavam lá, né? Todos os servidores, estavam tudo desligados. Tipo, não dava para você jogar. Foi uma loucura, assim. O pessoal tava empolvorosa. E aí, eles fizeram tudo isso, na verdade, uma baita uma campanha de marketing. O Pazotão arrancar... tá botando imagens de Fortnite pra gente acompanhar quando a gente fala dessa notícia. Vamos lá. É, foi pra anunciar, na verdade, o capítulo 2, né? E aí o capítulo 2, ele vai ter um mapa novo, vai ter 13 novas localizações é, e tudo mais. Você vai poder, vai poder nadar, pescar, usar barco. E assim, o Fortnite, é, ele acabou batendo né, a, o PUBG, né? Acho que ninguém mais joga PUBG hoje em dia, né? O, o Battlegrounds, né? Acho que a galera nem joga mais, porque o Fortnite virou uma verdadeira febre. Ele e o Free Fire, né? Os dois são as febres do multiplayer ultimamente. O Free Fire em plena ascensão, diga-se de passagem. Nossa, tá muito absurdo, né? O Free Fire tá, tá em polvorosa. E sabe quem tá em polvorosa também, Pedro? A Riot também. Eles andaram fazendo aí uma, uns anúncios cabulosos. É, anunciaram é, que League of Legends... Vai chegar pra console e pra mobile, não vai mais ficar... Não, a, que... o Love teve, teve, se eu não me engano, foram cinco anúncios. Sim. Foi tipo jogos diferentes, eles querem competir com Overwatch, querem competir com trade card games, tipo Gwent, e foi bem pesado. Até pisado. jogo de luta, eles anunciaram. Jogo de luta também. Sim, é tudo com, assim, project alguma coisa, tipo, project R, project L, tipo, os, no... os jogos não tem nome ainda, mas, cara, eles estão... Eu vi, né, o, o gameplay, eles fizeram como se fosse um documentáriozinho mostrando o jogo que vai competir com o Overwatch, assim, e dá pra ver que eles estão se dedicando bastante, né, então... Deu, deu, deu recado ali, né? Com certeza, então vamos se mexer aí, indústria, porque olha, senão a Riot vai dominar o mercado aí, hein? Pois é, a Riot tá de olho, o pessoal tá todo mundo de olho. Mas vamos então pro assunto principal, vou pedir pra produção fazer aquela vírgula sonora, vamos lá. Hoje a gente vai esgotar um assunto que a gente começou na semana passada, que a Monique traz com exclusividade aqui pro pessoal da Rádio Geek, que é a entrevista com o DC Douglas, que é o Wesker do Resident Evil 5 e do Chronicles, né? É, ele fez. Ele começou no Umbrella Chronicles, o do D.C. Douglas, como Wesker. Antes dele era o Richard Wong, que era um, um ator canadense. E aí o D.C. Douglas assumiu o lugar dele no Umbrella Chronicles, repetiu a dose no Resident Evil 5, e depois ele fez participações, porque o Wesker, na verdade, morreu, e agora, né, ele aparece. Apareceu ele no Dark Side Chronicles, em histórias retroativas, ele apareceu no. Tem, uma, tem um Wesker Mode no Resident Evil Zero que também é com a voz dele e tudo mais muito bacana aí você entrevistou o, o, o disse Douglas a gente não tem as legendas dessa conversa mas é legal porque o Pazoto aqui tá a nossa produção tá com o vídeo engatilhado e no começo vocês falam do ele ele te trola até o, o comecinho aqui do vídeo você pode mostrar para gente Pazoto um minutinho é, Monique enquanto tá exibindo o vídeo vai ficar o áudio do vídeo Aí você fala depois, uhum. tá? Tá bom. Gente, olha com quem eu tô o do Quero Mais uma vez eu estou aqui com ele. Ai, nós já somos brothers aqui, não? nós já somos grandes amigos. Oh, is that what you're saying? No, she's lying. yes, of course we are. Uh, I've known you. I don't know. I think I've known you for a decade. I'm not sure, but I've been knowing you a long time. But, uh, just by, but I just met her, so. Yeah. Almost. Gente, <risos> é, a gente está se vendo pela primeira vez mas A gente já é parceiro só há muito tempo Vou deixar os links de todos os vídeos que a gente já fez juntos Explica pra gente esse momento TV fama seu <risos> Alô, Monique? Voz da Monique sumiu, produção Voltei, voltei. Desculpa, desculpa, gente. É que eu tava. Eu tava abrindo aqui, né, a transmissão da rádio. Ah, tá. Pra eu poder acompanhar onde a gente tava também. Explica Quem esse é? momento TV Fama. Cara, eu me senti tão importante, né? Eu me senti, tipo. Você lá, trouxe um... o cara. É, não, melhor amiga, né? Imagina o cara me trolando, achando que jogou bolinha de gude comigo, né? Mas. Não, mas assim, eu e o Douglas, a gente já é, é amigos há muito tempo. Ele até falou, né? Ah, eu acho que eu já te conheço tipo uma década, assim. É, na verdade, Você eu conheci conheceu ele do na Cidão. época do, do Resident 5? Eu conheci ele um pouquinho depois Eu conheci hum. ele em 2010, eu acho E o 5 saiu em 2009 né? Então faz quase uma década que a gente se conhece De fato, que legal Sim, ele é muito bacana. E aí, você estava você sondando a BGS há um tempo atrás, para trazer ele? Como é que a coisa funcionou um pouco uh, para colar as agendas? Porque a gente sabe que dublador também tem du, dublador e ator tem uma agenda, às vezes, corrida, né? Especialmente se ele atua no, nos Estados Unidos, né? Sim, sim. É, eu já estava enchendo o saco da BGS há muito tempo, antes mesmo de ter Capcom aqui no Brasil. Eu já estava meio que perturbando, assim, né? Para eles... Pra eles trazerem o é né, fazer. Terrível. <risos> eu tô te cheirando o saco, Monique, que nem o, o DC Douglas. Mas legal, pô, você conseguiu. Não, eu sou chata, eu sou chata. E sabe que o DC Douglas, ele veio por conta, né? Ele veio uhum. porque ele queria conhecer o Brasil. E aí ele pediu pra BGS pra trazer, pra trazer ele pra BGS, pra dar um espaço pra ele na BGS. E aí, ele meio que, ele bancou a vinda dele e agora a gente espera que a BGS traga ele ano que vem também, né? Poxa, pra dar uma força pra ele, né? Mas, pô, BGS paga a viagem do cara, o cara é bom, meu. Tem interagir com todo mundo, né? Não, ele é um amor, cara. Ele é, meu, melhor pessoa. O mundo, o mundo não está preparado pra uma pessoa como disse Douglas, ele é muito legal. O mundo não está preparado para disse, Douglas. Uh, e aí, ele, é, ele conversou um pouco com você, ele falou um pouquinho sobre a, o Brasil em si, o que, que ele estava achando? Ele falou do negócio do furto do celular? Não, porque na verdade o celular dele foi furtado. Depois só dessa entrevista. Eu fiz a entrevista na sexta, é. Tá bom, então. Aí ele fala um pouquinho sobre o Brasil. Vamos exibir esse trecho, produção? Eu sei que tá gostando da comida, esse tipo de coisa. Yeah, <laughs> I love Brazil. It's, uh, well, first off, I've only seen some Paulo, and uh, the view of my hotel is amazing, and it looks like, it looks like a version of uh, labor, right? because the buildings go on forever and uh, to the, the horizon. So I don't I think even just this one city would take, like, several visits just to explore, so. Uh, but the people are lovely. They're fun. I'm in the, the naughty area of town, Augustina, Faustina, uh, whatever, and it's amazing, like, little bars, clubs, and, and little restaurants, and people don't go Output transcript: Out until midnight. But, like, on a Wednesday and Thursday night, you're out at like midnight, 2 a.m., 3 a.m., like, you're walking the streets, and it's safe, by the way. Uh, well, I mean, it's like any city. It's safe like a city. So, uh, yeah, so I'm, uh, I'm loving it. I, I like it better than LA, so that's for sure. Do you already have a favorite place in São Paulo? Well, I've only been here a few so uh, my favorite place right now, I can't even remember the, the name of the place. Somebody told me it's translation Venezuela. It's, uh, Thank uh. Apparently it means like a, a, a male's private part, a female's private part, and postina, whatever that is. So, But it's this bar that makes these amazing apple martinis. Like, not, I've, I've never had an apple martini like this before. Um, they make it with real apple juice and some other stuff, and it's just, I uh, think, what they it's get a kick to it. So that's my favorite place so far. And how's the food? Do you like the food? we're really cruel cool to ask that question. <laughs> What you don't know is that uh, my first night here we all went to this very expensive uh, meat place and um, uh, it was delicious and I got home and I had about two hours worth of food poisoning experience. I was literally on the bathroom floor moaning and thinking I had to call 911 and then realizing I don't know what 911 is in Brazil. <laughs> in, in America, you call 911 and you get an yeah. ambulance. And, but I got scared, it was that bad. Um, but, uh, but once it was over, it was over. So. Yeah. But Thank goodness. But then last night I went to another steak place and it was delicious. Very spicy, but really good. Do you have already fruit? É algo pão de é brigadeiro, é de não, eu enquanto eu estou aqui. você tem que provar. Eu vou Muito bom. O é engraçado como o americano geralmente acha a comida dos latinos, da América Latina, é. é apimentada, né? sim é verdade e é engraçado porque assim é... eles estão acostumados com comida bem gordurosa né e para eles na verdade vi, a nossa vi, comida vi de é tão sim nossa nem fale mas ele ficou hospedado na rua Augusta tanto que ele fala né na entrevista ah eu tô ali na Augustina né na verdade ele se confunde com o nome e ele infelizmente né teve o celular furtado na região da Avenida Paulista por um rapaz que passou de bicicleta e tirou o celular dele. Mas ele falou que é mais seguro aqui do que em Los Angeles, porque dá um certo horário em Los Angeles, você não pode mais sair na rua, assim, só tem gente esquisita. E aqui, não, ele falou, pô, você sai três horas da manhã, tem gente na rua, é seguro, não é tanto, né? Depois ele viu que não é tanto. Mas, enfim. Uhum. Uma coisa que é, é interessante é que ele... Talvez ele tenha sentido um pouco essa coisa, porque, é, pelo menos eu, eu, eu senti isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá cada um interessado na sua vida. Acho que ele ficou empolgado com o Brasil, porque a, a galera é unida, né? Foi lá pro bar com vocês, trocou ideia, tirou várias fotos, né? Sim, é porque assim, na verdade, Los Angeles, as pessoas, elas são... É, bem calorosas também, eu, eu fui também para Las Vegas uma vez, uhum. Vegas também, as pessoas andam na rua, comentam sua roupa, nossa, eu adorei sua roupa, sabe, esse tipo uhum. de coisa, assim, é, na parte da Califórnia também, as pessoas são bem calorosas, e ele mora em Los Angeles, né, mas toda vez que um gringo vem pro Brasil, e a gente fala gringo, mas não é pejorativo como é lá, Lá nos Estados Unidos, a palavra gringo é muito pejorativa. Mas a gente explicou pra ele que gringo aqui não é pejorativo. Mas eles gostam do calor do Brasil. Eles gostam da, do quanto a gente é empolgado, do quanto a gente é, é zoeiro, sabe? A Laura Almeida, acho que ela é sua leitora lá no Resident Evil Database. Se o Brasil não matou o escra, ninguém mais consegue. <risos> Verdade. <risos> O Wellington é Franklin, Franklin Marquesan mandou aqui, boa noite gente, vim dar uma passada para deixar um abraço a todos. Obrigado Wellington, também acho que é um leitor do Database, né? Sim, é o nosso Socket, você acredita que ele tirou foto com o Miyazaki no banheiro? Ah, ele, ele, é, o, ele é o grande Socket. Ele é o grande Socket. E também tem uma parte da entrevista... Quer mais um minutinho aqui? Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo musical e depois a gente vai falar mais um pouco sobre a própria BGS. Mas ele fala um pouco em português, né, Monique? Sim, eu botei ele pra falar umas frases né, em português da fanbase, é, da fanbase de Resident Evil. E assim, quero deixar bem claro, essa entrevista nem foi ao ar ainda lá no Resident Evil Database. Então vocês estão vendo pela primeira vez aqui no News Games, tá? Liger, uppercut é, é Exclusivo! Isso. Aí. A gente a gente aumenta, mas não inventa. <laughs> <Vamos> <laughs> lá. Boa. <fície> let's test your let's no, not <laughs> There's like an expression here in Brazil that we My say, like, when a man!" is like a fool to a yeah. woman. We say he's garjotimais, exactly. like a, like a, yeah, it's cattle. Oh, okay. Yeah. okay. Well, why don't you do that? Because you guys are all about eating cow here, so respect the cow. <laughs> <laughs> Practice, All right. <laughs> <Rich>. <laughs> <Chip> <laughs> Punchbowl. Oh, yes. <laughs> oh, wait, let me it again. Chris, I'm to get a bed. President of the two, we make I got that one. <laughs> Good day, Jill. Capron. Look at that. Good day, Jill. <laughs> Thank you so much. You're welcome. Deep. Is that it? That's all we're doing? Yeah. We can do more things. Uh, things together. Yes. Like more Western like, reports yeah, yeah, yeah. and stuff like that. But well, fingers crossed, the uh, maybe PGS will have me back next year. So Yeah so fingers crossed. <laughs> Pessoal já tá comentando aqui. Felipe Oliveira, Monique a melhor jogadora de Resident Evil do Brasil. Acompanha o canal direto. Anderson. Obrigada. Da... O Anderson da Rosa disse Douglas melhor pessoa, ele foi incrível. E a Laura Almeida tá morrendo de rir aqui. Eu achei sensacional o momento que você tentando explicar para ele em inglês o que significa gado, que é uma expressão. Na verdade, a gente, a gente ensinou várias frases para ele, tipo chutar o pau da barraca. É, tirar o cavalinho da chuva, é, chutar o balde, meter o louco. A gente tava ensinando essas expressões pra ele. Cara, foi muito engraçado, assim. Monique, muito eu bom. achei muito legal esse esquema que a gente fez hoje. É, é um material precioso que você tem, mas, assim, se você tiver coisas legais do canal pra mostrar, vamos colocar mais você pra, pra, pra, pra você aparecer no programa também, não ficar só na questão de leitura de notícias e tal. A Laura Almeida, além das risadinhas, mandou aqui, a Jill ficou presa no sanduíche. <risos> é verdade, podia ter falado pra ele fazer essa frase Quem sabe numa próxima vez é, Eu tenho muito contato De repente pra uma Wesker Week Que eu sempre fazia com o DC Douglas A gente não peça pra ele falar mais frases aí Opa, isso ia ser sensacional O Wellington Franklin Marquesan mandou aqui A vaca foi pro brejo Gente, eu vou postar numa threadzinha que eu montei no Twitter uh, A gente vai entrar agora num intervalo musical rapidamente A Monique escolheu aqui A gente vai ter o Wesker Team de Resident 4, né Monique? Sim, a música dele nos Mercenários, a gente também vai ter duas músicas do Resident Evil 5, que eu gosto muito da trilha. A 2 on 2 e a Deep Ambition, a gente vai passar essas músicas rapidinho, e aí depois eu quero falar mais alguns detalhes sobre a BGS, a gente esgota esse tema do DC Douglas, mas foi muito legal, eu acho que se você tiver mais coisa dele, vamos, vamos, vamos trazer pra cá, pra rádio, Monique, você tem fontes incríveis aí. Que lidam com o Residente. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Aí, meu, fica aí. nove quatro especializados em ar condicionado e limpeza de duto via robótica Império do Ar Condicionado onze nove Estamos de volta na programação aí, né? Voltando aqui, voltei meio atrapalhado, trocando os lados do fone. <risos> Tava aqui, numa conversa com a produção. Monique, você tá com a gente? Tô aqui, tô aqui. Então, Monique, tamo aqui, mostramos com exclusividade esse material super bacana que você coletou, essa conversa bacana com o DC Douglas. E aí, qual é o teu saldo da BGS? Agora que você tá editando os, os vídeos finais, tá subindo, o que, que você achou da feira? Foi a melhor BGS para você? Cara, foi uma das melhores, viu? Nossa, eu, eu amei, eu amei a BGS, uh, foi tudo bom, assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Foi tudo muito divertido, é, foi um baita de um evento legal. Tem algumas é... perguntas aqui, inclusive, né? O Anderson da Rosa, podia falar da sua impressão deste ano em comparação com outros no quesito organização, espaço, atrações? E a Liron pergunta aqui do Alicão Almeida: Como estava o stand da Nintendo? Teve alguma coisa útil para o público brasil ou era só demonstração de joguinho mesmo? Eu achei que estava legal. Eu achei que eles vieram. É, claro, não, faltou, não, não tinha tantas novidades, mas o Luigi's Mansion estava lá bem representado, né, Monique? Eu acho também. Eu acho que, que o jogo, que a série, é, a, a, a BGS em si estava. Tava... Estava muito boa né? sobre, sobre a organização dos, eventos, do, dos espaços. Eu acho que os estandes estavam bem grandes é, e eles estavam bem espaçosos. Não é, não é aqueles estandes apertados. O próprio estande da Nintendo, né, já juntando a pergunta aí do Anderson com a do estava é, muito espaçoso. né? Uhum, tava muito espaçoso. Eu acho que estava um pouco mais organizado. Eu entendo ah. que a crise afetou algumas pessoas, não puderam estar na feira, mas... É, eu vi muita coisa bacana na BGS. A única desvantagem realmente vai aí o troféu uh, de problemas do evento foi a organização da Sony com a imprensa, né? Sim, uma tristeza. Mas assim, eu acho que eu acho que não é necessariamente culpa da Sony. Eu acho que é um pouco de culpa dos funcionários, porque eu senti que, cara, esse negócio de terceirizar é um problema, né? Porque às vezes você perde o controle. É, a gente perde o controle, sabe? Tipo, eu, eu percebi que eles estavam muito despreparados, a equipe que estava ali coordenando as filas, sabe? Eu acho que nem foi problema da Sony em si, tanto que teve um dia que eles abriram, depois das 8 horas, os jogos, as filas só para imprensa. Mas já estava feito o estrago, né, eu acho. Já tava feito estrago e acho que a primeira impressão é que fica. Porque o primeiro dia, que é a quarta-feira, no caso, ele é mais vazio. E muita ah, gente reclamando e realmente não conseguindo jogar os jogos. Eu, eu contei nos dedos, assim, a maioria das pessoas não conseguiram jogar Final Fantasy VII, pelo menos das que eu conheço. Eu não joguei, eu não consegui jogar, infelizmente. E era o que eu mais queria jogar, era o Final Fantasy VII. Na verdade, eu acho que era a única coisa que eu queria jogar mesmo. Porque, assim, apesar... a gente vai para BGS e tal... Mas, no meu caso, eu acho que o principal atrativo pra mim é, na verdade, encontrar as pessoas. Jogar, pra mim, é uma coisa secundária, sabe? Apesar, claro, de eu trabalhar com isso, é... jogar, a gente pode jogar em outras oportunidades. A gente é chamado pra testes, às vezes, fora de evento, né? Então... Uhum. É, e também tem uma coisa que assim, se você vai pra jogar, esse lado social fica um pouco prejudicado Porque você tem que ficar meio focado no teste, tem que publicar os textos e, e perde um pouco dessa, dessa interação Você fica, é, Monique, você tá sendo chamada quase todo ano pra se apresentar no palco da Warner, né? Sim, sim, nossa, muito legal isso Como é que é essa experiência? É... Oi? Como é que é essa experiência de lidar com o público lá no palco, você apresenta, o que, que você faz? Ai cara, eu gosto muito, sabia? Engraçado, eu era uma pessoa que não, não gostava nem, nem de apresentar seminários, você acredita? Eu fugia. E cara, hoje eu tô subindo em palco e falando na frente de um monte de gente, não dá pra acreditar às vezes, sabe? <risos> ah, que legal, meu. Isso é muito é muito enriquecedor, assim. Eu acho que tem a ver também com essa coisa de você fazer mais vídeos hoje em dia. Eu lembro quando o Resident Evil Database era mais o site, né? Uhum, é, eu acho que tudo isso acaba contribuindo, sabe? Então, nossa, é um baita de aprendizado assim para mim. É... Como eu falo, Resident Evil, os games em si... O pessoal às vezes vem com essas, no... essas ideias, né? Ai, videogame é violento não sei o quê. Cara, se vocês parassem pra pensar na quantidade de coisas boas que os videogames trazem... Tipo, eu, eu era a pessoa mais tímida do universo. E hoje eu subo em palco, gente. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo. E tem outra, um outro tema que a Laura pediu pra gente comentar, que eu anotei aqui... Que é sobre a questão de um cosplayer que teria sido espancado na BGS. É, eu posso falar bem rapidinho sobre isso, Pedro? Pode, eu cobri essa história, inclusive lá no Drops a gente deu posicionamento da BGS em primeira mão, eu liguei é, para a assessoria deles, é, mas fala primeiro a tua versão, Monique, eu vou falar um pouquinho do que eu sei, do que foi publicado, e até do que não foi publicado, uh, é um assunto um pouco mais íntimo envolvendo a pessoa, mas é, eu acho relevante dar esse, esse senão no caso, assim, sem querer tirar a gravidade do fato, mas pode falar. Então, eu conversei diretamente com o Marcelo Tavares. Eu fui procurá-lo diretamente, porque ele é o organizador da BGS, ele é o criador do evento. E o Marcelo, apesar das pessoas ouvirem essa palavra, ele é o criador do evento, ele e todo é o dono do chefe. rolê. E cara, ele é um cara muito humilde e ele fica andando pelo evento, assim, sabe, vendo se tá tudo certo. Então, eu acho que é muito frustrante pra ele, principalmente por isso que eu fui falar diretamente com ele. É, e o Marcelo foi super solícito comigo, é, ele falou que eles ofereceram ajuda para o cosplayer e que tem alguma coisa muito estranha nessa história, porque parece que o cosplayer não, não quis a ajuda da BGS. E eu sabia que, o, que ele ia oferecer essa ajuda, porque uh, o, o Marcelo ele é o tipo de pessoa que qualquer pessoa vira e fala assim... Marcelo, não tenho condição de ir na BGS, eu tenho um problema, assim, assim, assim, cara, ele dá um jeito, ele, sabe, ele se desenrola em mil, assim, pra arrumar um VIP pra você, eu vejo isso acontecer desde a primeira edição, é, ele oferece trabalho a galera, pra, pra galera que tem deficiência, né, pra, pro pessoal com deficiência, você vê muito cadeirante trabalhando no evento também, isso é muito legal. Então, eu, eu senti nele que ele estava muito frustrado. E ele mesmo falou, você sabe, eu ando pelo evento, é muito difícil controlar 300, o que 300 mil pessoas estão fazendo, porque eu sou um só. Né? Eu até falei, pô, você não é onisciente, e é onipresente, né? Uhum. Então, assim, a, ele está tentando resolver essa situação da melhor forma possível e sim, dá para sentir que ele está muito frustrado porque isso fugiu do controle dele. E ele é uma pessoa que tenta manter tudo bem controlado dentro do evento, sabe? Ó, oh, eu vou contar a história que eu sei. É, primeira, primeiro disclaimer que eu vou, vou dar aqui é... Eu nunca menosprezo o depoimento da vítima, se uma pessoa ainda... Porque a denúncia do cara... Opa, desculpa. A denúncia do cara não foi uma coisa leve. Ele falou que os seguranças o torturaram. Eles colocaram uhum. ele numa sala e espancaram ele lá dentro. Ele mostrou alguns laudos médicos e tal. Eu vou explicar o trabalho que eu fiz mais ou menos. Como ele deu muitos detalhes, ele gravou um vídeo no Facebook, uh, tirou foto do laudo, tirou fotos dele no hospital. E o que dá para entender é que alguma coisa de grave aconteceu ali. Porque é muito difícil falsificar... Uh, muitos documentos ao mesmo tempo Então é, eu acho, acredito que tenha acontecido alguma irregularidade por parte da empresa de segurança Isso pode não ter sido necessariamente uma culpa da BGS Porque voltamos ao problema da terceirização a empresa, a, é, O Marcelo, de repente, às vezes não tinha como saber Como esses seguranças é, interagiam com o grande público Mas o, o, tem uma coisa estranha nessa história Aí eu, aí eu pensei no quebra-cabeça o seguinte, eu falei, eu já tenho muita informação da vítima. A BGS até agora não falou nada, provavelmente porque eles sabem que tem alguma coisa estranha nessa história. Então eu vou atrás deles para eles darem uma resposta, porque é muito grave o que aconteceu. E, e eu lembro que a denúncia veio numa segunda-feira, a BGS ficou em silêncio no dia todo. Então isso é realmente sério, eu pressionei eles para dar uma resposta, a resposta deles foi adequada. Não foi uma, uma resposta ruim, dizendo que eles iam apurar o caso. E poucos, poucas horas depois, eles disseram que a empresa de segurança estava desligada do evento. O que chegou a mim, e eu não publiquei por razões jornalísticas, porque eu acho que é um, mais uma fofoca, mas eu acho legal pontuar esse caso também, é que o cara disse que ele foi é, espancado depois dele sair do evento para fazer a maquiagem do cosplay dele. E que ele... Tinha um QR Code e o QR Code da BGS não dá direito a retorno. Muitas pessoas próximas dele postaram no Facebook e eu não fui atrás dessa história porque eu considero que uma parte pode ser séria e uma parte pode ser fofoca. Uh, que ele, na verdade, não teria saído do evento para voltar a se maquiar, mas que ele teria sido expulso porque ele estava sediando meninas lá dentro. Sim, eu soube dessa história e também. E esse, um é... esse cara tem um histórico meio assim. É, eu não tô colocando a culpa na vítima. Se ele quiser conversar com a gente, a gente tá com portas abertas aqui pra gente conversar. Eu confesso que eu não o procurei, porque ele postou muita coisa na internet. Então, eu, do, do meu trabalho jornalístico, eu não achei necessário é, ir atrás dele para esclarecer mais coisas, porque a versão dele tá muito clara o que ele acha. É, mas essa ponta fica solta e, e também fica difícil se não tem nenhum BO aberto no nome, no nome das, da, de meninas que tenham sido importunadas pelo cara no evento, e aí fica mais complicado comprovar essa outra parte da história. Então, é, é, é isso que eu sei. Olha, eu vou... É, que nem você falou, né? Eu não posso duvidar da vítima, eu não estava lá, né? Eu não posso é, dizer né, com clareza o que aconteceu, pois eu não sei, eu não estava lá. É, eu acho estranho não ter nenhuma testemunha, sendo que ele falou que isso aconteceu... É, o mata-leão que ele teria levado foi, tipo, na frente de todo mundo. Ele disse é... que, que foi na frente de todo mundo, que ele foi levado pra salinha e que as pessoas que passaram por, por lá ouviram. Só que ele, é muito esquisito o depoimento, porque ele fala muito e eu não vi nenhuma testemunha. É, então... E outra coisa também... É... Aparentemente, ele é um cosplayer que ele vai todos os dias, né? E ele seria aqueles cosplayers que recebem o credencial VIP. E credencial VIP não tem QR Code. Então... Mais tá um, um furo aí, na história. Diz que ele vai em muito evento, entendeu? Diz que ele é um cosplayer que vai em muito evento. E diz que ele foi vários dias com roupas diferentes na BGS. Então, tipo, eu acredito que ele tinha a credencial VIP, na verdade. E Credencial VIP não tem QR Code. É, credencial VIP te dá direito a um camarim para você se arrumar. É, e também te dá acesso a uma salinha com cosplayers e tudo mais. Então, realmente tá bem mal explicada essa história. Uhum, exatamente, mais uma vez Reforçando, não estamos duvidando da vítima Nem nada do uhum. tipo E o, a produção vai fazer aqui a nossa vírgula sonora Vamos lá Produção, tá acabando o programa? Quanto tempo temos? Essa história foi pesada 10 minutos ainda? Ah. E os cosplayers, Monique? O que, que você achou? Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa, eu não interagi tanto assim esse ano com os cosplayers, eu sabia que muita gente ia de cosplay uh, por causa do DC Douglas, inclusive alguns amigos meus que foram com cosplays incríveis de Resident Evil. Uhum. Você chegou a encontrar eles por lá? Encontrei, é, a gente tinha o Madil do Resident Evil 5, é, um beijo para Luana, é, a gente tinha a Alex Wesker, né, tipo, vai sentindo sentido, né, a irmã, entre aspas, Sem do Wesker, dúvida. a Bianca, que é maravilhosa também, beijo para ela, é, encontrei é, outros cosplayers também, que inclusive subiram no palco comigo durante a minha apresentação na sexta-feira, é, no domingo era para eu ter subido no palco mas eu fiquei muito doente então eu fui com todo mundo médico. doente nessa BGS tá todo mundo doente né pós BGS hum, tava todo mundo de caminha pegou virose tava tal uns vírus lá no evento né Não, mas eu também... Sim, eu, eu acho que assim, junta o estresse, junta o ar-condicionado, junta um monte de gente respirando o mesmo ar, junta o choque térmico porque você tá no ar-condicionado de 20 graus e você sai, tá 35, é, você não come direito, você não dorme direito. Cara, não tem sistema imunológico que aguente mesmo. Uhum, sistema imunológico não aguenta e os dias de atividade intensa colaboram, né, Monique? Exato. E agora, ó, já que é para falar de coisa boa, é, quando eu fui para o posto médico, eu fui muito bem atendida e falando agora sobre os seguranças, né? É, rapidinho, né? já que a gente ainda dentro desse assunto, é, olha, eu fui tão bem tratada pelos seguranças. Eu fui para o posto médico e o segurança me tratou super bem. Assim, Cara, eu fiquei observando, eu fiquei com uma dó dele, porque eu fiquei repousando né, na salinha... É, do Achados e Perdidos ali, você tem acesso à enfermaria, a sala do Achados e Perdidos e um banheiro, assim, né, pro pessoal. É, e o segurança, coitado, ele toda hora, ele abria a porta de vidro pra falar com alguém, assim, é, a pessoa falava assim, onde que é a saída? Aí ele, você vai até o final e vai virar à, à esquerda. Cara, eu vi ele repetir isso. Acho que meia hora que eu fiquei ali, umas 200 vezes, coitado. Coitado do cara. O cara tava lá se matando de trabalhar. É, você chegou a passar em outros stands, Monique? Tipo Acer, Asus. Deu tempo? Eu não passei em muitos stands. Eu fui mais assim no estande do Xbox, porque tinha o do Project Resistance. Eu fui lá tirar umas fotos. Nem joguei, porque não realmente jogou? não deu tempo. Não joguei, eu joguei a beta fechada. Né, que foi antes da BGS, mas no evento eu não joguei. Uhum. É, mas eu fui lá, né, ver como tava o stand, a disponibilidade ali, como é que tava, uh, e infelizmente tava bem vazio, a galera não tava muito interessada no Project Resistance, mas o stand tava bem cheio, tinha muito jogo lá. É, eu passei no da Playstation, né, a gente até falou dos probleminhas que estavam tendo lá. Uhum. É, passei no da Warner, né, afinal de contas eu subi no palco, é, eu fui em alguns estandes também, assim, de lojinhas. Eu fiquei muito no estande dos amigos do VGDB, que são do videogame Database. Que era lindo, lá com o quartinho do, da galera do documentário Loading. Isso, tava sensacional o estande deles. Eu dei uma palestra lá. Sobre produção de conteúdo Foi muito bacana é, gostei, gostei muito assim do, do trabalho que eles fizeram com retro games E tudo mais Eles estavam do lado ali da, do Geek Rock Inclusive uhum. né? E, e do, atrás da Warp Zone também né? Então tava bem bacana assim Era A coisa do retro games ali, né? Oi? Era o nosso cafofo ali era bom demais, né? Tava muito gostoso lá, tava bem legal. Uhum, o pessoal tá aqui nos acompanhando. Obrigado aí a todo mundo que está conosco. E vamos fazer aquela vírgula sonora a produção, vamos lá. <música> falamos do Cafofo, falamos sobre os estandes. Estamos chegando no final? Já acabou? Eu achei que tinha mais. Oh, oh. Poxa! Oh. Ah, é tão bom, a gente nem viu o tempo passar. Nem viu o tempo passar. Monique, semana que vem a gente vai ver se entra com entrevistas, com coisa bacana, mas se você tiver mais coisa de BGS vamos, vamos embora, viu? Pode deixar, eu vou ver o que, que eu tenho aqui e aí a gente vai conversando. É isso aí, gente. Lembrando que os programas estão rolando agora de terça-feira, a partir das 6h15. Até esse horário, mais ou menos, tanto no Dial, quanto no Facebook. Depois vai para o YouTube, aí compartilha nas redes para é, o pessoal ver essa entrevista com o dublador do Wesker. Obrigado, Monique Alves, diretamente de Curitiba. Obrigado, produção, sempre paciente. Vendo todos os recortes aqui, dando certinho as coisas. Obrigado a todo mundo. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, Monique. Valeu, galera. Até semana que vem.